A palavra do Senhor nos diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. O nome deste homem era Anrão e o nome da mulher, Joquebed. Está lá no capítulo 6, depois vai encontrar o nome dos dois abençoados. O Anrão casou com a Joquebed. A Joquebed era a tia do Anrão, né? e como tinham que casar entre a parentela, entre a mesma família, então a tia casou com o sobrinho. E aí, então, vocês sabe o que acontece, né? Casou, e aí no versículo 2 aí acontece algo natural. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo o que era bonito, adivinha quem escreveu esse texto de Êxodo? Foi o Moisés, né? Por isso que ele falou que ele era bonito, né? Tá explicando aqui por isso a autoridade do texto aqui. Vendo o que era bonito, ele, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria A filha do faraó descera ao nilo para tomar banho Enquanto isso, suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Joquebede, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, Porque eu o tirei das águas. Amém? Eu quero destacar aqui nesta mensagem, cinco qualidades de Joquebed, que se aplicam para a vida da mulher de hoje, mãe de hoje, que se aplica também para a vida do homem cristão, que se aplica para a família de hoje. Nós entendemos, irmãos, as lutas que o povo de Deus está passando. O contexto desta história é um decreto dado por, pelo faraó, em que toda criança que nascesse no Egito, Todo menino do sexo masculino deveria ter ser morto ou afogado no rio Nilo. Havia um decreto de morte. Assim como nós, mais ou menos, estamos passando por uma situação de uma pandemia, dizendo que muitas vezes as lutas, as dificuldades, a enfermidade, vai acabar levando muitas vidas. Esse decreto de morte, de vez em quando, ele vem sobre a face da terra. Satanás, ele deseja acabar com a raça humana. Aliás, a Bíblia diz em João 10,10, 10, que ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Se dependesse de Satanás, a gente nem nascia, porque ele tem o desejo de destruir tudo aquilo que Deus criou, e o que ele mais quer destruir é a maior criação de Deus, que sou eu e você, que é a raça humana. Então, de vez em quando no mundo, e o mundo já passou por muitas situações de pandemia, inclusive, de vez em quando Satanás cria uma situação, seja através de lei, seja através de uma pandemia, de uma doença, seja através de uma guerra, pega o exemplo da segunda guerra mundial que matou 70 milhões de pessoas, é um absurdo, é uma carnificina, da onde que provém tudo isso? Provém das profundezas do inferno, para destruir a raça humana, para impedir o plano e o projeto de Deus de fluir através da vida das pessoas... Então, queridos, eu quero que você saiba que de vez em quando no mundo a gente vai ter uns um chacoalhões como esse, vai ter algumas leis, vai ter algumas coisas que a gente como igreja vai ter que se posicionar. Nós como cristãos, nós precisamos entender que nós não somos deste mundo, que nós somos do mundo de cima, e que nós estamos aqui de passagem, que nós devemos sim uma certa obediência às leis, desde que elas não contrariem a lei maior que a lei de Deus. Qualquer lei humana, qualquer lei governamental, que contraria a lei de Deus, nós não devemos obedecê-la. Isso é um princípio da palavra de Deus pelo qual o povo de Deus ao longo de muitos anos lutou, pelo qual o povo ao longo de muitos anos inclusive deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a liberdade de louvar e adorar o nosso Deus. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. O povo de Israel está cativo já aproximadamente 400 anos no Egito. A situação não é boa. E Satanás resolveu acabar com a possibilidade do Senhor levantar uma pessoa que possa ser usado por Deus para fazer a transformação. Satanás, ele antevê, ele antevê a situação que pode acontecer de bênção, e quando ele percebe que Deus vai abençoar você, ele já se prepara, já entra em campo para tentar roubar a sua bênção. Diga assim para essa pessoa que está ao seu lado, na minha vida... Eu preciso ser vigilante para perceber as armadilhas do inferno. Amém, queridos? Satanás, quando você acordar amanhã, ele vai preparar armadilha para você. Ele vai tentar criar uma situação para deixar você num beco sem saída. Ele vai tentar criar um jeito de você não ter outra alternativa, senão negar a Deus. Ele vai tentar um jeito de você pecar. E é mais ou menos essa realidade que está vivendo aqui a família de Joquebed. Então eu quero falar sobre essas cinco qualidades, para que a gente compreenda como é importante ter as, as direções de Deus, a diretrizes de Deus para a nossa vida. Ou seja, usarmos o poder, a graça que o Senhor nos deu, para a gente poder vencer esses dias maus. Então querido, assim como Joquebed, eu e você precisamos ser inteligentes. Então a primeira qualidade de Joquebed é que ela é uma mulher inteligente. Joquebed ela usa a inteligência. Veja a Bíblia diz que ela guarda o menino por três meses. Imagina uma criança sendo guardada dentro de casa por três meses. Quando a criança começa a querer chorar, o que que tem que fazer? Imagina essa complexidade que é esconder uma criança dentro de uma casa, que provavelmente não era uma casa suntuosa, não era uma casa que tinha quartos privativos. Imagina a dificuldade que esta família estava passando. Aliás, não só ela, mas também outras famílias daquele momento, também estavam passando por essa situação. Tanto que a Bíblia re, re, relata a, a, o, o caso das duas parteiras, Sifra né, e Puá, que eram duas mulheres que não obedeciam ao faraó, e não matavam as crianças como elas, elas foram ordenadas a fazer. Mas imagina essa situação na sociedade onde aquela cidade ou daquele povo estava vivendo. Mas ela é inteligente, ela é uma mulher que vai buscar, ela tem sabedoria, ela vai buscar uma providência para tentar resolver o problema. E hoje, meu irmão, nós precisamos de mulheres sábias. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Hã? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Né? Como é importante a mulher sábia? Como é importante nós homens termos do nosso lado mulheres sábias? Mulheres que são capazes de aplicar os conhecimentos, mulheres que são capazes de ordenar a sua casa, mulheres que são capazes de atuar no seu trabalho, no seu dia a dia, e de terem sabedoria para discernir o que fazer e como fazer. Porque não é apenas saber como, o que fazer, mas também saber como fazer as coisas. Porque nós vemos, irmãos, quantas famílias estão sendo destruídas nestes dias, por falta de sabedoria, tanto do homem quanto da mulher, então a mulher precisa ser sábia, sabedoria para discernir o que fazer e como fazer, estabelecer as prioridades para as atividades que podem ser realizadas, você já viu pessoas que não têm prioridades, que elas, o dia a dia delas é uma loucura porque não tem prioridades, quando a gente perde as prioridades, meu irmão, a nossa vida passa a ser vivida com o vento, e isso não é benção, isso não é bom para nós, a palavra do Senhor também nos diz, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, se alguém de vocês, ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que, que a Bíblia diz? Entra na escola e procura compreender, compra um programa de treinamento e paga em 12 parcelas, não. A Bíblia diz lá, olha em Tiago 1, 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá o que, livremente ou liberalmente, de boa vontade lhe será concedida. Eu quero que você faça um exercício nessa semana. Quem sabe você vai ter que lidar com uma situação inesperada. Uma situação que você fala, e agora, o que, que eu faço? Saio pela direita, saio pela esquerda, subo, desço, faço de conta que não estou aqui. Sabe aquelas situações e assim, aquela saia justa, que a gente de vez em quando é colocado? Nessa hora você vai lembrar dessa mensagem, e você vai imediatamente lembrar, Senhor, me dá sabedoria para resolver essa questão agora, me dá sabedoria para resolver essa questão agora. Se você, homem ou mulher que está aqui, decidir ser um homem sábio, uma mulher sábia, um homem ou uma mulher que depende do Senhor para qualquer decisão na sua vida, eu garanto para você que tudo o que você fizer vai ser bênção. Eu garanto para você que todas as suas decisões serão decisões coerentes, abençoadas, prósperas. Serão decisões em que você vai experimentar o cuidado do Senhor, mesmo com qualquer circunstância que está vivendo. Ela sabia que ela precisava dar um jeito na situação. Ela precisava resolver de alguma forma e ela vai resolver, então enquanto ela pôde, ela foi resolvendo, depois chega a hora que ela traça uma estratégia, e ela pensa a estratégia exatamente como ela tem que ser pensada. Segunda qualidade de Joquebede, é que ela é uma mulher confiante, o comportamento de Joquebede, bem como de Miriam, irmã de Moisés, mostra uma perfeita tranquilidade, irmão, não tem coisa pior que existe dentro de um lar, que é viver com uma pessoa que é insegura. Gente insegura é gente carente de aprovação. Gente insegura não toma decisão. Gente insegura fica prostrada no mesmo lugar. Você precisa buscar no Senhor a confiança que só Ele tem para você. Quantos de nós somos carentes de aprovação? Quantos de nós puxamos, vou usar a palavra puxar saco aqui, que é o, o termo mais comum, mas quantos de nós passamos a vida puxando saco de outros, porque a gente tem deficiência na questão da atenção, porque a gente quer chamar a atenção de alguém, porque a gente quer ser valoroso para alguém, porque a gente quer que alguém nos valorize por alguma coisa que nós possamos fazer, tudo isso revela uma carência enorme da nossa vida, porque a nossa fonte de segurança não são as coisas, não são as pessoas, a nossa fonte de segurança não é a circunstância, a nossa fonte de segurança tem que ser o Senhor, nosso Deus. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e nós mesmos dizemos para nós mesmos que nós não estamos aí com a coisa, que nós não estamos bem. Quantas vezes nós trocarmos o nosso olhar, por, em vez de olhar ao Senhor, nós olhamos para a circunstância, e invade o nosso coração, essa sensação de insegurança. Por que que nesses dias, no meio desta crise, tantas e tantas pessoas estão inseguras? Por que que pessoas estão se matando neste momento? Porque falta-lhes a segurança, que só o Senhor nosso Deus pode dar. Porque se a gente não tiver essa segurança, a gente não põe o nariz para fora da porta da casa, se a gente não tiver essa segurança, a gente não faz absolutamente nada na vida, então esta mulher é uma mulher confiante, ela sabe que de alguma forma, o Senhor é fiel àquilo que Ele prometeu, e Ele sabe, ela sabe, que o Senhor proverá, aleluias, ela usa aqui um exemplo, Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho no Monte Moriá, Abraão vai com o filho andando, subindo a caminhada até o Monte Moriá, que é onde está lá Jerusalém, o templo hoje. E é interessante que na caminhada o filho pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? Onde é que está a oferta para o sacrifício? E Abraão responde para o filho, o Senhor proverá. Ou seja, existem coisas na minha vida e na sua vida, que você nunca vai ter todo o controle. Por mais que você tente controlar todas as variáveis, não é possível controlar tudo. Existem circunstâncias que estão além da nossa capacidade. Existem situações que não dependem da nossa boa vontade. Mas nós precisamos sair daqui nesta noite com o nosso coração confiante de que se o Senhor nos permite pisar num terreno minado, que se o Senhor permite andarmos por uma circunstância desagradável, viver um momento que nós não gostaríamos de viver, o Senhor está conosco na caminhada, e o Senhor proverá nesta caminhada, porque Ele é fiel àquilo que Ele promete. Você precisa ter confiança porque quem tem confiança não fica desesperado, quem tem confiança não vende o certo pelo duvidoso, quem tem confiança sabe que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da circunstância, apesar de tudo, o Senhor está operando na sua vida e o plano e o propósito do Senhor são bons, portanto enche o seu coração de confiança. Todas as vezes que te passar algum sentimento de inferioridade Todas as vezes que passar pela tua mente um sentimento de incapacidade Todas as vezes que passar pelo seu coração um sentimento de frustração um sentimento de insegurança acerca de qualquer coisa. Lembre-se que o Senhor, teu Deus, comprou a sua vida por um alto preço. Você é alguém que tem aliança com Ele, e Ele tem uma aliança firme com a sua vida, e Ele não te deixará, Ele não te abandonará, porque fiel é a promessa do Senhor sobre você. Deus proverá em quem confiou Joquebede, a quem ela podia se socorrer, quem podia dirigir o bom destino, a criancinha podia fazer, não, apesar de ser bonito, não podia, o rio podia fazer, imagina colocar uma criança num rio, infestado de crocodilo, que tinha crocodilo no Nilo, até hoje tem, imagina, Imagina a mãe fazendo um cestinho e colocando a criança num rio, que o crocodilo pode chegar e virar o cesto. Pararam para pensar na dramaticidade dessa coisa? Dessa situação? A cesta, o futuro, a quem? É certo é que Joquebede conhecia Deus em quem ela seriamente confiou. Meu irmão, quando não tiver absolutamente mais nada de variável para você controlar... É porque Deus está fazendo algo que só Ele pode responder na sua vida. Saiba disso. Joquebede conhecia seriamente ao Senhor. Então, demonstre para este mundo inseguro. Demonstre para este mundo de pessoas que não têm fé. Demonstre o poder da fé. Confie no Senhor e o Senhor estabelecerá o seu caminho. Essa confiança, meu irmão, ela pode e deve ser aplicada na minha e na sua família hoje no decorrer de cada dificuldade ou ansiedade, sabendo que o Senhor proverá. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim, não se preocupe, o Senhor proverá. Amém? Se você, irmã, disser isso para o seu esposo, quando ele chega do trabalho e ele teve uma notícia ruim, e você fala, fica tranquilo, querido, Deus vai prover, aí ele vai ficar bravo com você, pode ter certeza o homem não gosta de, dessas certezas quando ele está incerto então quando o seu marido chegar bravo em casa, bicudo, porque brigou com alguma situação não adianta querer ficar explicando não o homem não entende aí você vai orar, fala senhor, tira do coração dele esse peso mostra para ele que o senhor está no controle porque no fundo, no fundo nós homens somos mais inseguros do que as mulheres viu, é sério isso homem quando quando perde o emprego o homem vira, um, vira um, um lixo, vira uma tralha, né, é, vira um lixo, se a mulher larga do marido, né? a mulher se arruma, se vai, vai a mulher vai, vai à frente, o homem não, o homem demora, a crise do homem demora muito mais, o homem chora mais, o homem sente mais, o homem vive mais, e tudo que ele, tudo que ele faz é potencializado, vocês já repararam o drama, né, o homem corta o dedo o dedo assim, vai cortando unha assim, arranca o um lasca da unha assim, sai aquele sangue e fala, ah, eu vou morrer, não é assim que os homens fazem? Né? Em geral é, em geral é. Então essas coisas são terríveis. Então minha irmã, você, você é uma pessoa especial na sua casa. Você é a pessoa que vai ser usada por Deus para dar palavra de ânimo, palavra de conforto, certeza daquilo que Deus está fazendo se Deus permitiu a situação, Deus está no controle, se Deus permitiu a situação, creia que o Senhor é fiel, se Deus permitiu a situação, o Senhor proverá, amém queridos? Glória a Deus, Deus proverá, portanto querida irmã, seja útil em demonstrar confiança no que está sendo feito, bem como na ajuda a prestar aqueles que são necessitados. Mostrando que as incertezas e as inseguranças, podem e devem ser depositadas nas mãos do Senhor. Aonde é que a gente vai depositar os nossos medos? Aonde é que a gente vai depositar as nossas frustrações, as nossas angústias? Aos pés do Senhor. A oração é o melhor exercício de psicanálise que existe na face da terra. Vai lá e conta tudo para Deus. Chora para Deus, fala para Deus como é que está o seu coração. Fala para Deus das coisas que te trazem medo. Fala para Deus das coisas que te dão aquela ânsia de vômito. Aquela coisa que fica embolando no estômago. Conta tudo para Deus. Quanto mais você contar para Deus, mais leve você ficará. Quanto mais você se abrir para Deus, mais você vai ser cheio desta presença. Mais você vai ser cheio deste cuidado, deste grande amor de Deus pela sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se ficar andando em volta aí, que parecendo o tio Patinhas, né? De preocupação. Vocês viram que o tio Patinhas nos desenhos, Ele começa a andar em volta, no primeiro quadrinho ele está andando no chão, quando ele chega no último quadrinho da página, ele está no buraco. Porque todo mundo que fica preocupado vive no buraco. E Deus não quer que você se afunde dos problemas da sua vida. Os problemas que lhe acontecem, acontecem para todas as pessoas da face da terra, estão aqui para Deus poder demonstrar o seu poder, a sua graça, através da mim e da sua vida, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Terceira qualidade de Joquebede, uma mulher humilde. Olha que interessante, uma mulher humilde. Agora está a criancinha nas mãos da princesa, Joquebede é chamada e apresenta-se como? Ai, imagina a princesa chegando e falando assim, mas que menino lindo. Imagina a Joquebede, fui eu que fiz. Não pode, né? Ela não se apresenta como a mãe, ela se apresenta como uma serva. E essa é uma característica que todos nós precisamos entender, Queridos? Deus, Ele é especialista em honrar os seus servos. Deus é especialista em honrar aquele que serve. Mas a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Então se você quer ser exaltado, se você quer receber a honra, aprenda a ser humilde. Ser humilde não significa ser bobo. Ser humilde não significa ser o mais pobre. Ser humilde não significa ser a pessoa mais sonsa. Não ser humilde significa entender que há momentos em que você não reivindica o seu direito. Que por mais que você tenha direito, por mais que você saiba que você está no direito, você não reivindica. Você coloca nas mãos do Senhor e deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Enquanto a gente reivindica direitos, enquanto a gente reivindica justiça, Deus não opera em nossa vida. Mas, quando nós dissemos, Senhor, está além da minha capacidade, está maior do que eu posso suportar, eu estou colocando nas tuas mãos, e eu vou permitir que o Senhor trabalhe nessa situação, mesmo que eu não entenda, não compreenda, eu vou permitir que o Senhor trabalhe nessa situação, e aí você vai começar a ver o Senhor trabalhando na sua vida e te exaltando, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel. Olha que enorme humildade, como uma simples serva, devendo obrigação à princesa. Quando Moisés já é um menino crescido, bem que ela poderia mantê-lo consigo, mas não é assim. A mãe humilde traz a Moisés, a princesa, é, traz Moisés, a princesa, entregando -a aos seus cuidados com humildade e submissão. Modesta. Que coisa tremenda isso. Sendo submissa a Deus... E as lideranças da igreja. Essa é uma área importante que todos nós precisamos aprender a ser submissos uns aos outros. O marido precisa aprender a ser submisso à sua esposa. Os, marido, os pais precisam aprender também a ser submisso aos filhos. Porque se esse princípio de submissão, que significa sob uma mesma missão, não funciona na casa, vai ficar sempre a disputa de quem manda mais. E toda vez que houver uma disputa de quem manda mais na casa, o perdedor é toda a casa, é toda a família. Por isso nós precisamos aprender este princípio e viver em humildade. Então Joquebede compreende isso. E ela vai contribuir assim para que outros vejam e saibam que devem fazer o mesmo. O apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus um povo santo, que significa separado e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se nós queremos ser cristãos de verdade, nós precisamos ser revestidos de compaixão. A palavra compaixão significa uma paixão comprometida, não é um sentimento distante, é um sentimento de envolvimento, é um sentimento de pertencimento nós precisamos ser revestidos de bondade, nós precisamos ser revestidos de humildade, de mansidão e de paciência, mansidão, mansidão não é uma pessoa boba, mansidão é a pessoa que se deixa ensinar, toda pessoa que não se deixa ensinar não é mansa, e porque ela não se deixa ensinar, Deus vai usar o método mais difícil para ensinar aquela pessoa, Deus vai usar as provas, e as provas são cada vez maiores na vida dela, até que ela aprenda. Quando você vai lidar com gado, você pega um gadinho novo e bota ele para andar com um gado mais experiente, para que ele possa aprender como é que faz o trabalho da roça. Mas se aquele animal é muito bravo, você tem que colocar um mais bravo do que ele, para poder ensinar. Tem que colocar um que dá coisa, tem que colocar um que, que chifra, tem que colocar um que esperneia. E às vezes Deus faz isso na nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida. Deus nos coloca numa situação, que a gente fala assim, meu Deus, onde que eu vim parar? Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu saio dessa? Deus nos coloca em situações, por quê? Porque Deus está trabalhando na minha mente, no meu caráter, Deus está trabalhando nesse princípio de submissão, amém queridos? Então essa submissão não é, olha o povo da igreja tem que ser submisso ao pastor, o pastor também tem que ser submisso à igreja. A igreja também tem que ser submissa aos seus líderes, os líderes com a igreja. Então é um processo de submissão significa todos debaixo de uma mesma missão. O homem gosta muito de usar o texto de Paulo para falar que a mulher tem que ser submissa, mas essa submissão significa o homem e a mulher debaixo de uma mesma missão. Então esse é um princípio da palavra de Deus, vamos em frente. Um outro princípio importante ali, quarto princípio, mulher temente a Deus. Olha que interessante, o comportamento de Moisés no futuro mostra a educação recebida pela mãe. Moisés foi criado pela mãe aproximadamente até os 13, 14 anos de idade. Depois que ele foi criado certinho, né, naquele tempo a criança desmamava com 7, 8 anos de idade. Depois que ele foi bem criado, tudo certinho, aí a mãe levou ele para morar no palácio, aí ele foi, foi aprender, aí ele foi para o primeiro grau, segundo grau da época, foi para a faculdade da época, teve a melhor educação que o homem poderia ter, imagina isso. Mas essa, isso tudo começa dentro de lar, começa lá quando ela está amamentando, quando ela está conversando com o filho, e por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Alguns irmãos e irmãs, quando vão citar esse texto bíblico de Provérbios, diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, você ensina caminhando, esse método chama método peripatético, é o método que Jesus usava com seus discípulos, Jesus não ensinava dando aula, Jesus ensinava fazendo milagres, Jesus ensinava ministrando ao coração deles, então, essa mulher é uma mulher temente a Deus. O moço agora está dentro de uma cultura e de uma outra religião, mas ele não se deixa corromper pela religião egípcia. O interesse do moço pelos hebreus, o alicerce do relacionamento com Deus, foi construído por Joquebed. Esta grande mãe estava, deste modo, bem por trás de toda a magna obra religiosa, preparando o líder do povo de Deus. Quem sabe você está preparando um grande líder quem sabe você está gerando um grande homem, uma grande mulher, que vai transformar o coração de muita gente através do seu trabalho, você pode olhar para o seu filho e veja isso, não veja os seus filhos como mais uma estatística, veja os seus filhos como alguém cujo Deus tem um plano e um propósito, e Deus pode usar esses planos e propósitos para as grandes coisas que Ele tem, é isso que Deus espera de cada um de nós queridos, o exemplo de cuidado exercido por Joquebed pode ser uma gran, um grande exemplo para mulheres de hoje que estão preocupadas com a sua função na igreja, com a sua casa, a sua família, muitas vezes achando que aquilo que estão fazendo não tem sido importante ou suficiente. Às vezes há pessoas que têm dificuldade quando se trabalha numa função que parece não ser, não ser muito visível, não ser muito elogiada. A ação da mulher temente a Deus, tanto pode ser no lar, dando base para a sua família, quanto na igreja, exercendo, entre outros, o ministério da intercessão. Como é maravilhoso isso. Aliás, quero desafiar os homens também nessa campanha de 40 dias de jejum e oração. Porque as mulheres é mais fácil para vir orar. Os homens é mais difícil. E nós temos tantos problemas que precisam ser resolvidos. Então nós precisamos estar juntos, irmãos, em nome de Jesus a quinta e última qualidade de Joquebede, uma mulher líder, uma mulher que sabe exatamente o que tem que ser feito. A criancinha é colocada no rio, ela coloca a Miriam de vigia, ela ensina, ela fala, Miriam, você vai fazer assim, assim, assim, assado. Hora que eu soltar esse barquinho aqui, você vai acompanhar onde que vai acontecer, onde ele vai chegar, e aonde ele chegar, você vai encontrar a pessoa e vai fazer essa pergunta, a senhora quer que eu arrume alguém para cuidar dessa criança? A menina sabia o que tinha que fazer. E como é que ela sabia isso? Porque a mãe era uma líder, a mãe antevia os problemas, e a mãe dava uma direção clara e segura para todas aquelas coisas. Nós precisamos aprender a dar ordens, a transmitir ordens. Por que, que as pessoas têm dificuldade com aquilo que se pede? O cliente entra na loja, pede uma coisa, o vendedor vai lá no fundo da loja, escavuncha tudo, meia hora depois, ele volta com uma coisa completamente diferente do que você pediu. Aí, aquela crise toda, aquela situação toda não se resolve. Por quê? Porque um pede uma coisa, outro pensa o outro. E, às vezes, é porque a gente não sabe da ordem. Aí, recomendo que vocês leiam Santos U, e aí, a Arte da Guerra, ele vai contar uma história interessante, mas eu não vou entrar no detalhe da história aqui, mas se você dá uma ordem para uma pessoa e a pessoa não entendeu e fez errado, a culpa é sua. Porque você não soube dar a ordem, você não soube falar a coisa certa. Você não, não teve coragem de dizer o que tinha que ser feito e você ficou rodeando, achando que o outro ia compreender. Deixa eu dizer uma coisa para você assim, bem simplona, simplona mesmo. O óbvio só é óbvio para quem, é, quem, quem sabe que é óbvio. O óbvio, só é óbvio, para quem sabe que é óbvio. Porque para quem não sabe, aquilo é complicado. Então nós precisamos aprender dentro de casa, a dar a ordem para os nossos filhos. Eu não vou entrar, não, não vou falar nisso, eu recuso me falar. Né? Não vou falar. Mas é, é literalmente isso, nós erramos, porque nós damos a ordem errada. Nós damos o direcionamento errado, usamos a palavra errada nós reforçamos o que nós não queremos em detrimento daquilo que nós queremos nós achamos que a criança tem que ter a capacidade de entender a nossa cabeça de 40 anos nós achamos que ela tem a capacidade de entender aquilo e que tem que ser do nosso jeito e não conseguimos ser detalhistas a ponto de explicá-la passo a passo de, fazer, de perguntar para ela se ela entendeu o que é para ser feito então eu vou dar uma dica para você Sempre que você precisar que os seus filhos façam alguma coisa na sua casa, comece dizendo o que tem que ser feito, depois diga, por que é que tem que ser feito? E depois pergunte para ele o que, ou explique como tem que ser feito depois, e por último pergunte para ele, peça para ele repetir tudo o que ele entendeu. Então fala, fala para a criança, diz, olha, nós temos um problema, Houston, temos um problema, precisamos fazer tal coisa. Você precisa fazer, por quê? Por isso, por isso e por isso. Explica por que, que tem que ser feito. Já foi o tempo, e nós somos daquela geração passada, né, que os pais não tinham que explicar coisa nenhuma. Os pais só davam uma ordem a gente que tentava entender o que, que eles estavam querendo dizer. E ainda quando fazia errado, chegava em casa e apanhava. Quantos de nós não apanhou, levou chinelada porque comprou as coisas erradas lá no mercado, o pai, a mãe pediu para ir na mercearia comprar o um negócio, a gente comprou, veio com outra coisa, completamente diferente do que eles pediram, né? porque os nossos pais não sabiam ensinar a gente, então nós somos novos neste momento, e nós podemos fazer isso, então quando você tiver um problema, e você quer que o seu filho, a sua filha, tenha uma ação proativa, diga para ele e para ela, o, o que é que tem que ser feito, por que é que tem que ser feito? Por que é importante que ele faça isso? Como que você espera que ele faça isso? E já antes dele fazer, peça um feedback. Peça para ele dizer para você o que é que você pediu para ele. Você vai entender, nesse primeiro momento, que ele não entendeu o que você pediu. Aí você para repete de novo, duas, três vezes. Para e repete de novo, duas ou três vezes. E depois você avalia o resultado no final se você usar esse passo bem simplesinho, você vai resolver 80% dos problemas que a gente tem em casa, daquele famoso eu pensei, sabe aquele negócio de eu pensei, eu, meu avô dizia, meu avô era um filósofo, dizia que de, de pensar morreu um burro, né? de pensar morreu um burro, eu pensei, eu pensei que você veio, eu pensei que você pegou, eu pensei que você pagou, eu pensei, quantos problemas nós temos nas nossas casas, por causa do eu pensei, não é verdade? Então não pense, fale, fale, pergunte, ninguém é obrigado a entender o que está na sua mente, se você não expressar, e quando for verbalizar, abra a boca para falar, porque tem gente que vai falar e fica, não sai a boca, não sai a palavra, você não sabe o que a pessoa quer dizer, Abra a boca e fala, você está em família Por que, que esses conflitos todos acontecem dentro do nosso lar? Por causa dessas coisinhas bestas coisas bobas, sem sentidos, então querido, seja um líder na sua casa, quando a gente fala ser líder, tem a impressão assim, que um tem que mandar no outro, não é mandar não, nós somos líderes em qualquer posição que nós estivemos, quem está embaixo, lidera de baixo para cima, quem está em cima, lidera de cima para baixo, quem está do lado, lidera do lado para a direita, para a esquerda, a liderança ela acontece em qualquer área, em qualquer posição que nós estamos, amém queridos? Glória a Deus! Faça isso em nome de Jesus. Eu quero terminar deixando este cuidado do Senhor para a sua vida nesta noite. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. A palavra dom significa... O que, que significa a palavra dom, queridos? Hã? Presente. A palavra dom significa presente, gift. Desperta o dom que há em ti. Desperta o presente que Deus já te deu. Que você possa ser um homem ou uma mulher muito sábia. Um homem ou uma mulher temente ao Senhor. Um homem ou uma mulher humilde. Um homem ou uma mulher confiante. Um homem ou uma mulher... Líder Por onde quer que você passe Eu quero convidar você para ficar em pé E quero orar com você nesta noite Para que o Senhor desperte o dom que há em ti Tudo o que nós precisamos para a nossa vida Para o nosso dia a dia Já está disponível dentro de nós Cristo em nós ou Cristo em vós É a esperança da glória É a esperança da manifestação de tudo que Deus é e tudo que Deus tem, que é o que significa a palavra glória. Mas eu sei que ao longo desses anos, e nesses dias de pandemia, muitos conflitos não têm sido resolvidos. Então resolva, não deixe que o sol se ponha sobre a ira, não permita viver um dia, imaginando coisas, permitindo que a insegurança. Permitindo que o temor, o medo domine a sua vida. Não permita que você viva sem a poder abrir o seu coração dentro da sua casa. E falar aquilo que está machucando o seu coração. Se você não for capaz de abrir o seu coração. Às vezes a pessoa está do teu lado e não vai conseguir sentir a sua dor. É preciso abrir o coração. É preciso buscar a direção de Deus É preciso saber aquilo que o Senhor está movendo neste tempo Mas uma coisa eu quero que você saiba O Senhor é contigo nesta caminhada O Senhor teu Deus te ama Ele colocou você numa família linda Ele colocou você do lado de uma pessoa Que não é perfeita assim como você não é Mas Ele colocou você do lado de alguém para você ser a mão de Deus Para você ser a boca de Deus Para você ser o cuidado de Deus Para você ser a manifestação do poder de Deus E é isso que você é Então a despeito de qualquer circunstância que você está vivendo Meu irmão, minha irmã Eu profetizo em nome de Jesus uma bênção no seu lar Eu profetizo em nome de Jesus o cuidado do Senhor na sua vida eu profetizo que sua casa é uma casa de paz, é um lar de paz, é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso. Quando você entrar dentro da sua casa hoje, eu quero que você diga, louvado seja o nome do Senhor, porque a minha casa é uma casa abençoada, o meu lar é um lar de paz, o meu lar é um lar próspero, a minha família é uma família próspera, a minha vida é uma vida abençoada, em nome de Jesus. Declare com a boca... Vive esta firmeza que o Senhor te dá, meu irmão. E a despeito de qualquer circunstância que você possa estar passando. Ela não é pior do que a circunstância de uma mãe que tem que matar o seu filho. Ela não é pior do que a situação de uma mãe que precisa resolver uma situação para a qual ela não tem saída. Portanto, querido irmão, irmã, abra o seu coração neste tempo e deixe Deus curar as suas feridas deixe Deus trabalhar nos traumas da sua vida, e viva uma vida leve, viva uma vida feliz, viva uma vida abençoada, desfrute de cada dia, porque os dias passam rápidos demais, quando você menos vê, passaram-se dez anos, nós já estamos na segunda metade, praticamente finalizando, a me primeira metade do mês de maio, quinto mês do ano, como passa rápido, você sai para viajar e quando volta parece que passou um ano que você saiu de casa Não se permita que o seu tempo seja tomado Por coisas que vão te afastar do Senhor Por coisas que vão impedir a sua alma De viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus Amém queridos? Esta música que eles vão cantar, nós vamos tocar com você Deus está nos convidando para voltar Voltar para o jardim Voltar para a essência, voltar para o cuidado do Senhor. Abra o seu coração nesta hora. Louvado e santo é o nome do Senhor.